Olá, eu sou Adriano Bueno, sou militante do PT de Campinas e membro da Direção Municipal do Partido. Estou aqui para fazer um convite. No próximo dia 18, a partir das 19 horas, o Partido dos Trabalhadores de Campinas vai realizar uma festa na Pizzaria Monte Belo, Avenida Princesa do Oeste, número 1761. Os ingressos já estão à venda, você pode se informar e adquirir o seu. Contato pelo telefone 3236-8153. Um partido que se pretende ser dos trabalhadores de fato e de direito, precisa ser sustentado pela sua militância. Por isso, convido você a contribuir participando da festa do Partido dos Trabalhadores no próximo dia 18, segunda-feira que vem, na Pizzaria Montebello. Vem participar!